Olá, cobre fumante! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vai falar sobre este livro que acabou de ser lançado está disponível com exclusividade no site do Centro Histórico Aberrote, que é o 120 Objetos que conta a História do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Esse é mais um livro de autoria de César Campiani. Para quem não conhece César Campiani, ele é um especialista em História Militar, já deu aula na Escola Superior de Guerra sobre Estratégia Militar, e é um nome que você vai se deparar com ele... Muitas vezes, se você se propôs a pesquisar sobre Força Expedicionária Brasileira, não é o primeiro livro do César, ele tem inúmeros outros livros que falam de Força Expedicionária Brasileira e são livros ambos, independente do livro que seja, tem uma qualidade ímpar no que se propõe. Um dos livros mais famosos e que muita gente às vezes nem se dá conta que é dele, é esse aqui, Brazil Expeditionary Force in the Second World War. É um livro que certamente você já se deparou com alguma ilustração dele porque circula na internet. É muito comum as pessoas publicarem fotos desse livro na internet e não publicar autoria. Então, se você já se deparou com alguma dessas ilustrações circulando por aí, em WhatsApp, Facebook, saiba que é desse livro aqui. E é um livro também que é recomendadíssimo você ter na sua estante. Outro livro que é extremamente importante é um livro também que tem informações valiosíssimas é o Barbudo Sujos e Fatigados. É um livro muito interessante porque ele vem para desmistificar diversos mitos que se criam da Força Expedicionária Brasileira. A gente sabe que muito, muita mentira é falada sobre a Força Expedicionária Brasileira, seja para o lado positivo ou para o lado negativo. Então tem gente que fala mentira para tentar diminuir a participação no Brasil e tem gente que também diz mentiras ou simplesmente falsas verdades para tentar engrandecer a participação da Força Expedicionária Brasileira. O fato é que não é preciso inventar nada para dizer que a Força Expedição Brasileira fez uma atuação memorável e ao mesmo tempo não é legal você mentir para tentar diminuir isso. Basta você falar os fatos como eles são. E esse livro aqui tem essa proposta de contar os fatos como eles são e eu acho que isso só tem a, a, a engrandecer cada vez mais a, a FEB e a sua participação na Segunda Guerra Mundial. Voltando aqui para os 120 Objetos, esse livro, é, eu fiquei encantado com esse livro, porque ele é a, a, o sentido literal de um bom, bonito e barato. É um livro muito bem feito, capa dura, tem um projeto gráfico ímpar, você vê que as fotos são muito bem feitas e são bem reportadas, tem várias informações. Então, se você tem curiosidade, é, quer saber mais a respeito dos equipamentos que o Brasil utilizou, esse livro aqui é obrigatório para você. E conhecer um pouquinho mais sobre objetos da época, é, cartas, jornais, é, equipamentos pessoais de cada soldado, tudo isso aqui está brilhantemente mostrado. Você vê que é um livro muito bonito, tem textos claros de se ler, então é, eu nem preciso dizer que, que realmente você tem que comprar esse livro. Aproveite para comprar ele quanto antes, porque ele acabou de ser lançado, então ainda está disponível. Mas sabe, lá, se lá, se esgotar, se você vai conseguir uma nova edição, vai depender muito se eles vão conseguir publicar, mas aproveita o quanto tem. Ele é publicado pela Fanda e está à venda lá no Centro Histórico Overlord. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, só clicar no link que está na descrição do vídeo, ou se você estiver assistindo na sua televisão, no celular, em algum lugar que você não consiga ver a, a descrição do vídeo, acessa lá www.centrohistóricooverlord.com.br e você vai conseguir adquirir esse livro lá a um preço super justo, na verdade, é até barato para então, um livro dessa qualidade, com esse papel, capa dura, um livro dessa qualidade em português, a publicação no Brasil, com a oportunidade de você ajudar a, a, o mercado nacional de, de editorial e você ter um, realmente uma obra que é relevante para o assunto de posto brasileira. Se você gosta de pesquisar sobre o assunto ou história de militar em geral, esse livro tem que estar na sua estante, tem que estar na sua frente, você tem que ler ele. Então, muito obrigado por ter assistido.